Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar sobre uma solteirice saudável de acordo com a palavra de Deus. Não é fácil viver nesse mundo onde todo mundo espera que você cresça, amadureça, pague boletos e não apodreça. É complicado você estar tá rodeado de coisas, ultimamente agora foi de outros namorados e o Instagram mais parecia uma propaganda de joalheria. Todo mundo feliz, todo mundo saltitante, todo mundo um casal. Você sai, olha pro lado, tem alguém beijando, você sai, olha pro lado, tem alguém abraçando. Você abre suas redes sociais, tem alguma declaração de amor. Todos os filmes que você vai ver tem um casal. E os que não tem, as pessoas ainda tentam fazer virar com alguém ou chipar em algum sentido. Porque é muito difícil imaginar um filme onde a pessoa possa ser solteira. Quem dirá, eu sei a Capitã Marvel, né? Então, como que a gente faz? Como que dá pra ser feliz... Numa sociedade assim que me cobra o tempo todo de estar num relacionamento bom, feliz, saudável, legal, não abusivo E sendo que quando eu tô solteira eu não sei o que fazer Bem, eu passei dois anos solteira real, oficial, assim, tipo, sem nem crush, nem contatinho, nem nada Nem pretendente, num tempo onde Deus quis me preparar Isso foi nos dois últimos anos antes de eu entrar em corte, que foi no ano passado e eu aprendi muito com isso E hoje vendo alguns textos no Instagram Eu falei, eu preciso falar sobre isso Porque tem muita gente é, do meu discipulado Conversando comigo a respeito E eu acho que é muito importante uh, A palavra de Deus em Hebreus Fala sobre uma vida em paz uma vida onde você não deve se sentir pressionado a fazer os seus planos. Mas assim como provérbios, você deve colocar os seus planos diante de Deus. Para que Ele saiba o que é melhor para você. Para que o Senhor possa decidir por você aquilo que você deve ser. Aonde você deve agir. Imagina uma criança quando vira para você e fala, eu quero doce, eu quero doce, sabe? E aí você vira e fala assim, filho... Pelo amor de Deus, eu não posso te dar doce pela 17 vez nessa semana, senão você vai ter cara e vai ficar banguela e isso não é legal. E aí o menino, mas eu quero doce, eu quero doce. Você está entendendo onde eu quero chegar? Crianças, quando têm uma vontade, quando querem algo, quando sabem que é bom, elas birram por aquilo. Porque elas acham que aquilo é o melhor para elas no tempo delas. Só que nós somos crianças diante de Deus, porque ele sabe e é muito mais maduro do que nós adultos somos com crianças. Então Deus olha para nós e fala, tadinho do meu filho, né? Dando birra porque quer alguma coisa e não sabe que eu sei o que é melhor para ele. Que eu sei o que ele realmente precisa e não é o que ele quer. É o que vai desenvolver nele as melhores habilidades, uma felicidade muito mais profunda. Então, de acordo com esse texto de Hebreus, nós podemos começar a pensar lá em 12, versículo 14 e 16, que os meus planos não são melhores do que os de Deus para a minha vida e eu preciso viver em paz com isso. E eu consigo pensar nisso em relação aos relacionamentos também. Se eu acho que o melhor relacionamento para mim é aquele cara que curtiu duas fotos minhas, eu tô querendo muito pouco. Ou aquela menina que quando me viu fez assim com o cabelo, isso é muito pouco. Eu preciso de alguém que seja muito além disso para que eu tenha um relacionamento saudável. E Deus vai saber disso muito melhor do que eu. Então a primeira coisa é que você viva em paz e confie no Senhor, nos planos dEle para sua vida. A segunda já fala sobre Coríntios, quando Paulo fala sobre o julgo desigual. Muitas vezes nós ficamos tão ah, encantados com aquilo que as pessoas nos mostram, só que a fé delas não é a nossa fé e isso não vai nos aproximar de Deus. Imagina um triângulo onde Deus é a base, você é essa pessoa e o homem da sua vida ou a mulher da sua vida é essa pessoa. Se vocês tentam se encontrar por aqui por baixo, vocês estão distantes de Deus. Mas quanto mais perto de Deus cada um vai, mais próximo vocês estão um do outro. Logo, entregando ao Senhor a sua vontade de ter um relacionamento, você vai ter que entrar num jugo igual. Ou seja, imagine uma carroça com dois bois, onde um quer ir para esse lado e o outro para esse vocês nunca vão chegar num lugar de forma legal, porque a carroça vai se partir no meio. Isso é o jugo desigual. O que o Paulo está dizendo em Coríntios é amor da minha vida. Espere alguém que tenha a mesma fé que você. Porque aí vocês dois, os dois boi, ao invés de ser chifre, vão andar para o mesmo lugar. Vão estar caminhando para o mesmo destino. Então, não, não se... É, <risos> não fique totalmente encantado e iludido, iludibriado por promessas que não vão para o mesmo lugar que você quer ir. Se você quer ter uma vida com Deus, você precisa abrir mão de grandes coisas do seu coração, da sua mente, que foram colocadas pelo universo em você, para colocar, na verdade, a vontade de Deus na sua vida. Que simplesmente é alguém que vai andar para o mesmo caminho, que vai compartilhar da sua fé, que vai te ajudar no seu ministério e que vai orar por você e pela sua família, vai honrar a sua fé. Isso sim, traz uma sensação de completude no relacionamento. Você não vai precisar ter uma vida com Deus e uma vida com a pessoa que você gosta. Você vai poder ter uma vida só e os dois vão estar assim. Agora, três dicas rápidas sobre a sua vida no seu tempo de solteirice. Vida espiritual, a vida da sua alma e a vida do seu corpo. A própria palavra de Deus em 1 Coríntios 3 Fala, cuide do seu corpo Que é templo de Deus Se você está sozinho, aproveite para descobrir Quais são os seus hobbies Quais são as coisas que você gosta de fazer Qual é a alimentação adequada Os restaurantes que você sempre quis visitar E não é legal só com alguém Pode ser com seus amigos Pode ser com você sozinho Se descubra uma pessoa apaixonante Cuide do seu corpo em atividades físicas Em coisas que você quer estar saudável Quando chegar o tempo de você ter um relacionamento, você tem que estar bem consigo mesmo. Então, se a própria palavra de Deus fala para cuidar do seu corpo que é templo do Espírito Santo, faça isso. Agora, quando a gente trata de alma, de cuidar da alma, nós estamos falando de personalidade, de caráter, de força, de ideias, de estudo. Você já pensou na sua carreira? Você já pensou nas coisas que você gosta de fazer e aonde você quer chegar? as suas ideias sobre tudo o que acontece de política e religião, você sabe quem você é sem estar perto de pessoas? Você sabe o que você acha sobre cada é, pergunta que fazem sem que você tenha que agradar ninguém? Cuidar da sua alma é descobrir quais são as suas vontades, pensamentos. Na minha época de solteira, nesse momento, eu lembro que eu, eu retomei vontades de filmes e quebras-cabeças e, e livros que eu não tinha tempo para ler. Parei de comprar presente para outras pessoas e comecei a me presentear. Comecei a ter encontros românticos comigo mesma. Me levava para sair, me levava no cinema e eu comecei a descobrir prazer na minha companhia. A palavra de Deus fala que quando dois se juntam, formam uma sua carne. Mas se você está só na metade de si mesmo, quando juntar com outra metade, ou seja, pessoas que não sabem quem são, você não vai se tornar um. Porque essas metades, elas não se adicionam. Você não precisa ser a tampa de ninguém. Na verdade, você não precisa ser a metade da laranja. Você precisa ser uma laranja inteira, com outra laranja inteira. Não é para encher o seu copo, é para transbordar o seu copo. Então, a sua alma tem que ser cuidada e o tempo de solteirice é esse tempo. Agora, a vida espiritual é um momento. Paulo deixa muito claro, tanto em Gálatas quanto em Coríntios. Que a vida do solteiro deve ser para honrar o Senhor, enquanto os casais cuidam da sua família. Esse é o tempo que você tem para desenvolver ao máximo o seu relacionamento, a sua obra, o seu ministério, o seu encargo. É Durante a solteirice, que nós, que não somos casados, só temos submissão devida, de acordo com a palavra, aos nossos pais. Então seja submissa a Deus, aos seus pais e procure desenvolver a sua fé. Ore, jejue, faça propósitos. Leia a Bíblia inteira. Você já leu a Bíblia toda? Eu duvido um pouco dependendo, hein? Então, leia a Bíblia. Procure coisas diferentes, canais legais. Espero que o meu esteja incluído. Comece a desenvolver a sua pessoa em relação a Deus. A sua vida espiritual, o seu ministério. Porque isso é mandamento do Senhor. Durante o seu tempo de solteiro, vá atrás da sua vida espiritual. Seja a pessoa que você sempre quis. Eu digo muito isso. A gente fica tão... Esperando tanto alguém que a gente sempre quis Será que nós somos a pessoa que nós sempre quisemos? Será que nós somos o par ideal do amor da nossa vida? Se a pessoa que você sempre quis ter com você Te conhecesse hoje Ela se apaixonaria por você? Às vezes nós estamos esperando por um grande amor E nós olhamos assim à nossa volta E tem pessoas fofas, pessoas legais, pessoas engraçadas Pessoas que nos têm um amor para oferecer E nós colocamos todo o nosso coração ali Naquele possível relacionamento Sem se perguntar se nós estamos prontos, preparados e maduros para isso Sem pensar se Deus quer isso de nós E o nosso tempo de solteiro, vai ser um tempo de amar a si mesmo Acaba sendo um tempo de se despedaçar para tentar encontrar outra pessoa Enquanto nós estamos correndo atrás Com o nosso tempo de nos amar a amar pessoas que só têm isso para nos oferecer Deus tem algo muito maior para nós Deus tem algo muito maior para você então pare de correr atrás de amores pequenos, que não tem aquela certeza de que Deus está envolvido e que você está pleno nele. E comece a correr atrás daquilo que o Senhor quer para você. Se ame em primeiro lugar. Ame a Deus. E aí todas as coisas te serão acrescentadas. E isso é a promessa da palavra do Senhor. Aí sim, você vai poder entrar num relacionamento onde você vai transbordar. Onde você vai ter o que oferecer. Você vai ter uma vida em paz. Você vai ter o seu caráter já escolhido, decidido, suas opiniões formadas, o seu corpo bem cuidado e a sua vontade e personalidade desenvolvida. Você vai ser interessante para alguém interessante, porque enquanto você se prepara, a pessoa se prepara. E eu tenho certeza que o Senhor não te chamou para uma solteirice. Sabe por quê? Porque é da vontade de Deus que você tem um casamento. Gere filhos e tenha o amor que Jesus teve pela sua igreja. Então, em nome de Jesus, que você possa se acalmar no seu tempo de solteirice, e eu também no meu. Não se apresse e não apresse ninguém, mas confie nas obras e na vontade do Senhor, que Ele tem o melhor para você. Amém? Que o Senhor te favoreça.